Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da DoraSoft. Eu vim falar nesse vídeo aqui com você sobre uma coisa muito simples e muito fácil, que é como definir as metas pessoais. Vamos lá? Algum tempo atrás, eu fui convidado pela Associação Comercial do nosso município para poder dar uma palestra para os comerciantes e comerciários da nossa cidade a respeito de como fazer a definição de metas pessoais. E é sobre isso que eu quero falar com você. Pois isso é uma coisa muito simples, muito prática e que você pode fazer a qualquer momento. E não, você não precisa esperar chegar a final de ano para especificar as metas que você terá para o próximo ano. Então, se você quer especificar a sua meta, é muito simples e eu vou te dar um macete. Muitas pessoas por aí utilizam a palavra Smart, mas ela é em inglês e eu prefiro utilizar March. Que apesar de falar de outro mundo, fique tranquilo porque não é uma coisa de outro mundo, ao contrário. Especificar as metas é muito simples e eu vou te dar um macete de como fazer isso. A palavra MARTE tem a vantagem de você poder utilizar cada uma dessas letras para poder utilizar em uma palavra. Dessa forma, fica fácil você lembrar como especificar a sua própria meta. Então vamos começar. Em relação à palavra MARTE, a primeira letra que você pode usar é a letra M. Dessa forma, você vai mensurar aquilo que você está especificando como meta. Assim, você vai ter de uma forma muito mais clara quando você precisa mensurar, ou seja, você vai quantificar a sua meta. E aí, o que, que acontece? Quando você alcançar ela, vai estar tá claro que você alcançou. Por quê? Porque você quantificou ela. Além disso, você também pode utilizar isso como referência para poder apresentar para outras pessoas, ou até mesmo para você mesmo, que você conseguiu chegar naquilo que você estava querendo. Beleza? Vamos para a próxima letra, a letra A, a letra A de alcançável, que você pode utilizar sempre que você for definir uma meta, pois isso vai te ajudar a especificar que ela é alcançável, que ela é real, que ela depende de você e que ela também é possível de ser realizada. Porque muitas vezes as pessoas colocam metas que nem sempre são alcançáveis. E aí é exatamente onde a gente parte para a próxima palavra, que é a palavra de RELEVANTE, ou seja, se isso tem uma relevância para você. E como que você vai especificar se isso é relevante para você? Em primeiro lugar, ela tem que fazer sentido, ou seja, ela tem que ter uma importância e um valor para você. Caso contrário, fica sem lógica você ter uma meta. Só para poder dizer para os outros que você conseguiu alguma coisa? Esquece isso, vai ser feliz. Vai buscar e encontrar aquilo que você quer para a sua vida e vai conquistar isso para você. Como que você pode fazer isso então? Querendo verdadeiramente e fazendo parte disso na sua vida. Pois é assim que as metas são realizadas, com persistência. Agora nós vamos falar sobre a próxima letra, que é a letra T. A letra T representa o tempo, onde você consegue especificar um prazo para poder alcançar sua meta. Isso também te ajuda a saber o quanto falta ou o quanto você precisa investir de tempo para poder conquistar aquela meta. Vale ressaltar em relação ao tempo, que em alguns momentos você pode precisar fazer algum ajuste nele. Isso nem sempre é bom, mas às vezes é necessário. E se for necessário, não se preocupe, pois isso faz parte do processo. Então, quando você especificar um prazo, ele pode ser em horas, em dias, em semanas em meses em anos. Faça isso da maneira mais específica possível, porque isso vai te ajudar a ser o mais preciso possível. Por exemplo, se você quer ter uma moto, especifique que você quer ela no ano X, no mês Y, no dia tal e na hora tal. Acredite, dá certo, já fiz isso e o carro que eu tenho hoje foi uma meta que eu especifiquei no papel e eu cumpri exatamente quando eu queria. Se você quer saber, eu posso até ser mais específico com você. Eu coloquei uma meta para conquistar o carro que eu tenho hoje, no dia do meu aniversário, às 17 horas e 37 minutos da tarde. Pois é, no dia do meu aniversário o carro estava na minha mão, não foi na véspera e não foi no dia seguinte, foi no dia do meu aniversário. Poucos minutos antes do horário especificado, eu estava com a chave do meu carro zero quilômetro na mão. Pois é, deu certo comigo eu tenho certeza que vai dar certo com você, se você der o seu melhor para poder conquistar isso. E agora vamos para a especificidade, ou seja, quando nós temos a palavra Marte, a última letra é a letra E de especificação. E para que serve isso? Para que você seja específico, ou seja, se você quer um carro, dê uma cor para ele, dê um modelo para ele, dê a marca dele. Inclusive, você pode comentar de tal maneira que, se por exemplo for um carro usado, você pode colocar se os pneus têm que estar bom ou não. Eu tô te dando essas dicas, pois elas são comprovadamente reais, ou seja, elas dão certo, elas deram comigo e tudo que o ser humano consegue, você também consegue. Então, vamos especificar as suas metas e para te ajudar, se você quiser, você pode pegar aqui na descrição desse vídeo um link com PDF para que você descreva da melhor maneira possível a sua meta. Se você utilizar esse PDF, volta esse vídeo, coloca ele de novo e enquanto você está olhando o nosso PDF, você começa a preencher ele. Se você não quiser usar o PDF, vai no papel e caneta mesmo, não se preocupe com isso, o importante é que você inicie o processo de definição da sua meta, isso vai te ajudar muito a conquistar aquilo que você tanto quer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou, clique em curtir, isso ajuda a dizer que isso está sendo importante para você e eu vou continuar produzindo outros vídeos. Ah, e outro detalhe, se a quantidade de curtir for expressiva, eu vou fazer um segundo vídeo dando dicas e táticas e ferramentas para que você consiga criar a trajetória para alcançar suas metas que você acabou de especificar. Bacana né? Já aproveita, clica em compartilhar, se inscreve no nosso canal e desejo para você como sempre sucessos e produtividade!